Todos, Aqui a gente tem um problema simples que envolve cálculo de comprimentos equivalentes é um problema relacionado à aula de revisão sobre bombas tá? então aqui se a gente observar a gente não vai ter bomba associada a essa tubulação né? porém esse problema é um problema introdutório né? para que a gente relembre os conceitos e com isso a gente não perca tempo quando for entrar no conteúdo de bombas propriamente dito. O problema diz o seguinte, calcular os comprimentos equivalentes e o total da instalação hidráulica esquematizada abaixo. Tá, então é pedido para calcular né, o, o comprimento equivalente, ou seja, a cada é, acessório pertencente a essa tubulação, e o comprimento total. Então a gente vai somar esses comprimentos equivalentes com o comprimento real de tubulação. O diâmetro interno da tubulação é de 50 milímetros, tá? então é esse, essa tubulação aqui apresenta 50 milímetros, 0,05 metros. A instalação possui uma entrada normal, possui três cotovelos tá? de 90 graus, raio curto, duas curvaturas de 45 graus, um registro de gaveta aberto e uma saída de tubulação utilize a tabela de comprimentos equivalentes. Então, o que o problema fornece? O diâmetro da tubulação, o comprimento real da tubulação não é fornecido né, de, de modo direto, mas a gente tem como somar cada comprimento para obter o comprimento real de tubulação. E são fornecidos também os acessórios que né, serão usados para a gente obter o comprimento equivalente correspondente, tá? O comprimento real de tubulação, basta a gente somar, né? Obtém, obtém de tubulação aqui 10,4 metros. Então esse é o comprimento real de tubulação. Na segunda etapa do problema, a gente vai precisar calcular os comprimentos equivalentes. Tá? Então aqui a gente tem uma tabela que é fornecida no problema. Essa tabela ela mostra para gente diferentes acessórios, e valores de comprimentos equivalentes de acordo com o diâmetro da tubulação. Tá? Então, no nosso caso, a tubulação é de 50 milímetros, ou seja, a gente vai trabalhar nessa linha aqui. Tá? É, a gente vai precisar identificar é, esses acessórios para poder determinar o correspondente comprimento equivalente. Tá? Então, a entrada normal... O valor é 0,7. O que, que significa? Significa que uma entrada normal de, de tubulação né, com diâmetro de 50 milímetros me gera uma perda de carga correspondente a uma tubulação de 0,7 metros. Né, seria uma comparação entre a perda de carga que um acessório causa em relação a um comprimento linear de, de tubulação. Tá? Outro acessório é cotovelo de 90 graus raio curto, 1,7. Só que aqui a gente tem três cotovelos, ou seja, a gente vai ter três perdas nesse valor, né, que vai dar 5,1 metros. Duas curvas de 45 tá? seria 0,8 metros, né? um registro de gaveta aberto e uma saída de canalização. A gente já determinou aqui os comprimentos equivalentes para cada acessório. Mas a gente tem aqui dois casos onde nós temos mais de um acessório. Então a gente vai precisar quantificar né, esses comprimentos equivalentes. Então uma entrada normal tem só uma, 0,7 vezes 1. Três cotovelos de 90 graus, a gente viu que é 1,7 vezes 3, 5,1 as curvas de 45, dá 0,4 vezes 2, um registro de gaveta aberto, me fornece um valor de 0,4 metros, e uma saída de canalização, que é 1,5 metros, me dá total, a soma desses comprimentos equivalentes, me fornece um valor de 8,5 né, metros, então com isso, o comprimento total, ele é, determinado pela soma do comprimento real e do comprimento virtual, que seria o comprimento equivalente. A seria 10,4 mais 8,5, que me dá 18,9 metros. Então, essa seria a minha resposta, né, uma das respostas. E aqui nós temos a primeira é, resposta do, do, do problema. Caso fosse solicitada, né, o problema não pede mas caso fosse solicitada a perda de carga total, desse sistema, desse escoamento, a gente poderia utilizar ó, a equação lá de Darcy. Tá? Precisaríamos obter um valor de F. A gente utilizaria o comprimento total de tubulação, ou seja, 18,9 metros. Tá? O diâmetro é dado. A velocidade a gente precisaria calcular com base na vazão, no diâmetro da, da tubulação. aí com isso o problema estaria resolvido. Isso aqui a gente tem a perda de carga total. Né? Outra alternativa seria a gente calcular a perda de carga né, por fricção, seria a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada, que seria referente a cada um desses acessórios. Tá? Então a gente vê que a aplicação do comprimento equivalente ela tem grande utilidade no cálculo da perda de carga, porque a gente... Convertendo os acessórios em comprimento linear de tubulação, a gente pode usar uma única equação e com isso quantificar a perda de carga correspondente. Ah, então o problema está finalizado.